Maior super-herói já criado Sou eu mesmo, sim, já sei Mas se perguntarem pra mim direto e claro que os verdadeiros heróis aqui são vocês. Os sete estão sendo caçados e eu descobri o responsável. A putada luz estrela tá dando pra esse arrombado. Não, não vou repetir, sou eu quem fala aqui então abate sua mão. Se um dos sete fala outro pra mim, o meu laser vai fazer seu copi o ao chão. Você disse sem mentira, escondeu meu filho de mim. Agora me livrou, eu matei só refém. Olá. Pra nono feio Senhor. Uau, ele acorda que demora. Vem a ver Por qual motivo eu te deixei viver? Você quer saber por que fiz isso? Só pra te mostrar que a sua mulher tem um filho comigo <m _ persurtrião> eu que mando na porra toda, capitão Patel. Eu não existe, só tem eu não sei na terra. Quer que eu te desculpe pelo que? Por eu ter passado por aquilo tudo Sem infância, pois eu precisava ser. Mas eu, eu sou pereiro. Um vídeo Vem que eu matei alguém A mídia só quer me ferrar por tá fazendo bem Tô protestando Faz seus memes Quero é matar, matar todos aqui, aqui. E se soubessem é o que eu penso Não levanta a voz pra mim Agora todos vocês começaram a me chantagear Só por um avião Se de alguma forma esse vídeo vazar Falou é minha pontuação Eu vi aqui pra impedir que se mate Mas garota quer saber de uma Agora sou eu que tô mandando vai. Pula Não grite, não peça ajuda pra Deus Não mandei pular, você não entendeu Eu tenho um homem no céu. É uh, o uh, uh, uh, uh que mando na porra, toda capitão patria Deus não existe, só tem eu, não sei na terra Não sei admitir pra vocês eu não sou como vocês Eu sou melhor Eu sou mais forte Eu sou mais forte que todos vocês Eu não sou a porra de um bebê chorão Que pede desculpa sempre que destrói e Vocês não são os verdadeiros heróis Sou eu Eu sou verdadeiro herói Eu Que cara é essa? Eu acho que eu tô com medo Você é o rei da selva Eu não sei se eu sou mesmo Quando a gente era criança Que tava num quarto escuro Quem cuidou de você? Isso mesmo fui eu Então deixa comigo que eu vou resolver eu. Para de agir Como é verdade um homem Soulja Discute bem Eu não sou sua cópia aceite Você foi a versão beta E eu sou o Upgrade Quando você estiver em perigo Apenas um pode te salvar Agora eu superar hoje vivo Sou capitão pátria Capitão pátria Capitão pátria Deus salve tá de América Uá, uá, uá, uá. uá, uá, uá, uá. Wha-a-a well, uh, uh.